Vamos celebrar o primeiro live da Ângela Marques. Olha, agora é que bom. estás a ouvir. Estás-me a ouvir. Estás uhum. ouvir bem? Sim, continuo a ouvir bem. E agora que a Ângela entrou, vamos dar aqui um compasso de espera para aqui. Vamos a, para a Ângela ver, entrar em direto com a Ângela para começar a Greenlight Other Choice de hoje e a última do ano. Ora, estamos live no Facebook e, pelo que eu estou a perceber, sim, estamos sim. live no Instagram. Temos Olá, é? Boa noite. Boa. Vê lá se agora... Sim, eu estou a ouvir-te, consegues ouvir-me bem? consigo -me... Oi, desculpa. Oi. Mas eu... ainda... Sim. Ainda, oi... ainda és capaz de ouvir um ecozinho. Hum, tudo bem, agora vês aí como, como será possível de, de diminuir aí o som e já descobrimos o que acontece a seguir. Também se ficar assim um bocadinho de fundo, um bocadinho de nada, quase imperceptível, também desaparece. Olha, temos aqui pessoas a entrar no Instagram, olá, olá, acompanhem. Hoje vai ser em português, uh, vejo aqui que a Jéssica também é nutricionista, a Jéssica acabou de entrar aqui. Jéssica. Uh, a Jéssica está em Londres e também vai ser convidada daqui a uns dias, aqui no, no podcast e na live. Ora, bem-vindos a Greenlight Other Choice, uh, lives e podcast, conversas sobre a experiência humana e hum, sobre como saborear a vida com mais simplicidade. Hoje vamos falar sobre nutrir, nutrição, nutrir do corpo, nutrir da alma e já vamos descobrir o que é que, o que, é que surge da conversa, ok? Uh, diz, Mângela, como é que está o sonho do teu lado? É realmente o eco é que falaste está a notar-se. E eu estou, olá, antes de mais, Sim. eu estou aqui a tentar tirar o meu som que temem não ir até ao máximo, até ao mínimo. Ok. Isso, eu continuo a ouvir-te com, e presumo que, que uhum. vocês também, com, com algum eco, mas não consigo alterar a situação. Ah, bom, já vamos descobrir o que é que acontece agora nos próximos minutos. E a Ângela, eu conheci a Ângela no Porto, cá em Portugal, e a Ângela tem tido um percurso de vida bastante interessante. Ela agora trabalha como nutricionista, é cofundadora da Petit Papão, e nem sempre foi isso que a Ângela fez. A Ângela primeiro licenciou-se em Biologia, no ramo educacional, em Coimbra, depois licenciou-se logo de seguida, fez duas licenciaturas seguidas, em ciências da nutrição e da alimentação. O que já por si é uma outra escolha. Há uns um anos atrás havia muito, muito pouca gente que de imediato ia seguir uma licenciatura e concretamente numa área, que eu percebo por aquilo que eu conheço da Ângela, uma área que realmente apaixona. E a Ângela, como apaixonada pela nutrição, foi trabalhando como independente, foi também trabalhando nas associações médicos do mundo, também mais recentemente na associação Abraço, e depois vou te pedir daqui a uns instantes para falar um pouco sobre isso, Angela. Mas primeiro quero saber um pouco mais de como é que alguém uh, que vem de biologia uh, ganha a pela nutrição, primeiro, e o que é que é exatamente a pedir para pão? Então, respondendo à a primeira questão, hum, olha, eu sempre achei que queria ser professora de Biologia. Queria ser professora? Não, eu queria ser professora. Ainda ponderei ser professora de Matemática, mas depois decidi que queria ser professora de Biologia. Uhum. E adorei, adorei aqueles 5 anos que passei em Coimbra uh, a estudar Biologia. Uh, tirei concluí biologia, dei aulas um ano um, e depois percebi que se eu fosse professora a vida toda provavelmente iria morrer aos 40 anos. <risos> e Então um, percebi que me faltava qualquer coisa para ser uma boa professora, não estava a gostar da ideia de desistir daquilo, até porque os meus pais diziam, -me, mas tu acabaste de tirar um curso, vais Bom. tirar outro. Bom. <risos> Uh, pronto, se calhar é, há pessoas mais formatadas a pensar que estuda-se uma licenciatura e está tudo estudado então aprendeste o que havia para aprender uh, mas eu durante durante o curso de Biologia durante o último ano o ano em que eu dei aulas e que apesar de ter sido um ano fantástico ter sido uma, uma experiência fantástica, de eu ter adorado os meus alunos e acho que eles a mim eu fui desenvolvendo ali um gosto pela nutrição, por vários motivos, por vários motivos, que, que também não interessa, não são muito preponderantes falar aqui, mas o certo é que no final de, do curso, junho de 2005, em Coimbra, eu já estava a, a inscrever-me em Ciências da Nutrição no Porto, e em setembro já cá estava. A nutrição. Ora bem, a nutrição na altura fascinava-me pela área da, da, da clínica. Estamos a falar de há, ora bem, 2005, né? portanto há 15 anos. Há 15 anos eu achava que queria ser uma pessoa com um gabinete, um consultório, que iria dar consultas de nutrição. Era este o meu okay. objetivo. Ora, no final do curso percebi que não era nada disso. <risos> não era nada disso e, e, e apesar de eu fazer e de eu ter feito ao longo destes anos, eu concluí a minha licenciatura em 2009, eh, percebi que, que a área da clínica não é toda a minha preferida. Uhum. Eh, pronto, eu acho que já te respondi à primeira pergunta. Biologia? Ah, mas o gosto da biologia está cá e vai continuar... E dá até bastante jeito em algumas áreas da nutrição, uh, portanto, isso nunca, jamais esquecerei, e aquelas, e aquelas pessoas que eu conhecia em Coimbra uh, são meus irmãos de sangue, quase, é. <risos> e, e aquelas vivências são espetaculares, jamais Sim. esquecerei. Coimbra Mas, tem isso, eu, não é? É mágica, é mágica, ainda me faz chorar sempre que lá vou por isso, podes imaginar. Aliás, hoje, se eu não estivesse aqui contigo, poderia estar reunida com um grupo mínimo dessas minhas pessoas, meus amigos do curso de Biologia. Um grupo restrito, claro, nada de quebrar as regras desta Sim, pandemia. Quanto à tua segunda questão, que era, como é que surgiu a Petit Papão, foi isso? Sim. A Petit Papão, pronto, como eu e a minha sócia costumamos dizer, é o, é o nosso filho é o meu primeiro filho uhum. uh, ela é o terceiro visto que ela tem gêmeos e foi exatamente por causa desses gêmeos uh, que surgiu nela uh, a vontade a preocupação por uma alimentação mais saudável uh, uma uhum. alimentação mais consciente uh, pela alimentação biológica ela vivia no Brasil uh, uhum. e não sei... Já disse o nome dela, a minha sócia Inês. A uh, Inês vivia no Brasil com o marido, o Diogo, e ficou grávida. de Gêmeos. Uhum. <risos> sozinha, sem, sozinha entre aspas, sem mãe, sem sogra, não é? Aquelas pessoas que dão aquele primeiro... Sim, aquele primeiro mais próximo. Uhum. Ela uh, desenvolveu, então, esse gosto uh, e uhum. essa ideia foi nascendo dentro dela. Uh, entretanto... Eles fecharam, acharam que, que estava terminado aquele ciclo pelo Brasil e quiseram regressar uh, a Portugal. E aí neste sempre com, aquele, com aquela ideia uh, de, ok, como é que eu vou operacionalizar isto? Uhum. Uh, então, falou com o e disse que precisava de alguém de, que lhe desse um... Uh, que, que lhe desse um carisma mais técnico e mais científico, que era a parte que lhe, falta, que lhe faltava, uma das partes que lhe faltavam, uma vez que ela é designer. Uh, o Diogo, que sempre foi o nosso braço direito, é da área da gestão. Uh, e eles são excepcionais nas áreas deles, mas faltava ali alguém que aportasse ali com, com a parte uh, da área mais científica. E, é, e o Diogo lembrou-se, espera, eu conheço uma nutricionista, porque o Diogo é meu amigo de infância, uh, de Tondela. Uhum. E então, um belo dia combinou-me para, para tomar um café, porque ele e a mulher tinham uma ideia, não sei o quê. Olha, João, aquilo que eu te posso dizer é que quando uh, eles me apresentaram a ideia, eu pensei caramba, como é que ninguém em Portugal se lembrou disto? Na verdade, já havia algo do género. Estamos a falar esta conversa informal com, com o Diogo e com o Inês, que ocorreu em uh, setembro, ou, uh, outubro de 2016. Uhum. Na verdade, já havia algo semelhante, algo já parecido, mas, mas, mas depois percebemos que, uhum. que seguindo e trilhos diferentes, uh, mas eu pensei, isto é claramente inovador, isto é espetacular. <risos> e, Sim. de repente, o meu mundo, que até então era dentro das organizações uh, sem fins lucrativos, das ONGs, uh, como tu disseste, a Médicos do Mundo, e, a, e de 2010 a 2014, e depois a partir de 2015 a, a Abraço, uh, e... Todo aquele público e toda aquela realidade que é bem diferente, muito uhum. diferente, transformou-se em. O meu mundo passou a ser rodeado por bebés. Bebés? Bebés, bebés. Bebés. bebés, bebés. bebés okay. lá, então... Deixa-me deixa aproveitar, também já vamos falar um pouco mais da Médics do Mundo e da, e da Abraço, e dessa realidade e dessa experiência tão diferente, exatamente como estás a dizer. Uh, e deixa-me... Há algumas pessoas que estão-nos a ouvir agora e estão se calhar, com a pergunta de mas afinal, o que é Petit Papão? Boa, eu às vezes esqueço-me de que... Eu, eu recebo o teu entusiasmo, a tua paixão... De... É engraçado que ainda há pouco tempo estive a falar na, no, no Instituto Politécnico de Leiria Sim. sobre a Petit Papão e eu cheguei ao fim, eu vinha no carro para cá e vinha a pensar eu acho que em momento algum eu disse, eu dei a definição da Petit Papão eu falo da Petit Papão como se a Petit Papão fosse... A Petit Papão é uma marca de alimentação biológica para bebés e crianças Okay. Uhum. O que nós fazemos é uh, produzir alimento, refeições simples, uhum. saudáveis, biológicas, para oh. cada etapa do desenvolvimento do bebê. A partir do a partir momento em que, ele deixa, em que ele deixa de, de, de beber apenas leite, uhum. para aquela fase em que ele começa a introduzir outros alimentos. A chamada diversificação alimentar. Okay? ok? Que para uns bebês é aos seis meses, que para outros é um pouquinho mais cedo, mas Sim. nós estamos e ao lado seu de... ritmo. Exatamente, e nós estamos ao lado das famílias com diferentes produtos para ajudar então a alimentação de... daquela família e a salvar mães e pais e avós e a dar-lhes mais tempo, porque com aquele produto eles estão descansados, podem estar descansados. Ok, boa, ótimo, ótimo. Uh, agora surgiu uma, uma pergunta que uh, eu acho que ainda não conversámos sobre isso antes. Uh, eu sei que tu és assim um bocadinho. distanciaste te das modas alimentares e das modas que saúde, das coisas. Mas agora usaste aí. Uh, falaste em comida saudável e biológica. E mesmo eu tenho descoberto que às vezes as pessoas falam em biológica. Pessoas que eu conheço ou que eu ouço a falar na rua falam de comida biológica, mas às vezes não estão bem a falar do que é realmente comida biológica. Se calhar aprenderam ou leram de algum lado que era outra coisa e é diferente da realmente comida biológica. O que é que a Petit Papão oferece nessas refeições para vocês dizerem que realmente é comida saudável e biológica? Como é que acontece? De tanta forma e de, e, e de uma forma tão harmoniosa que, que é impossível não ser verdade aquilo que estou a dizer. Portanto, uhum. o facto de ser uma alimentação biológica e tu falas aí das modas e de facto eu sou um bocadinho avessa às modas, uhum. a super alimentos, aliás, eu e a maior parte dos meus colegas que estudaram comigo uhum. ou na mesma escola que eu, fomos um bocadinho formatados a não achar grande piada uhum. um, a, a, a, esses ali, a essas coisas que surgem quase como uma, um milagre uh, uhum. nas nossa, na nossa alimentação e para certas doenças ou patologias. Um, mas então, tirando essa questão das modas, eu não considero que a, que a alimentação biológica seja uma moda, é mais uma tendência. Certo, é uma tendência e nós fizemos esse estudo de mercado uhum. quando quisemos enverdar pelo biológico. Nós tínhamos duas opções, vamos pelos alimentos convencionais ou vamos pela alimentação biológica. E percebemos que a alimentação biológica é uma, é um, é uma área que está, que, está em, que está em grande por vários motivos. Pessoas com problemas de saúde procuram alimentação biológica, grávidas Não. procuram alimentação biológica, mães procuram alimentação biológica para Não. dar aos seus, aos seus filhos, pessoas que querem ter uma beleza mais prolongada, por mais o anti-envelhecimento, procuram alimentos biológicos, tantos motivos para procurar, mas de facto a alimentação biológica é uma alimentação que respeita os ciclos da natureza. Nós, nós estamos a comer. Uh, a ingerir aquilo que a natureza está a dar de momento sem causar grandes desequilíbrios nos ecossistemas para além de que uh, os químicos usados, que podem ser usados, são aqueles que, que efetivamente não são nefastos nem vão causar problemas no meio ambiente. Uh, é, é por isso uma, uma alimentação mais sustentável e a sustentabilidade é uma palavra que está na ordem do dia, está na agenda mundial, global. Então, deve haver um esforço global e nós fazemos esse esforço eh, para termos uma alimentação mais sustentável e reduzirmos também a nossa pegada. Procuramos também que estes nossos fornecedores biológicos sejam daqui, eh, se não locais, pelo menos nacionais. Porque hum, lá está, no, no, nesse sentido da sustentabilidade. Saudável? Eh, claro que é só, estamos a falar de alimentos para bebés não Sim. pode de todo não ser saudável. É uma alimentação simples, é uma alimentação que não recorre a açúcar, não recorre a sal, não recorre a aditivos, nem conservantes, nem nada dessas coisas, porque a alimentação para bebês tem que ser simples. Mas já é um bebê... estranho seres humanos adultos porem químicos e conservantes no corpo, não é? Quando se está a olhar para um bebê então, está a vir este mundo e que tem um sistema... Mais frágil, ah, se posso dizer sim, assim. Sim, claro, Mais claro, vulnerável, claro, ainda está em maturação. É... Exatamente. Um está em maturação. Eu tinha um professor que dizia que não deveriam existir nem açucareiros, nem saleiros. E, e de facto... Vamos criar uma, uma petição. <risos> Acabar com. É claro que nós vivemos em sociedade e as crianças sim, e todos nós passamos ali na esquina, onde está uma pastelaria onde salivamos, não é? Ou então comemos sopa em algum lado e se não tiver sal, ficamos estranhos. E os bebés e depois uhum. comem comida das cantinas e das creches e, e faz parte da nossa sociedade. É? O sal. O sal salvou-nos durante muito tempo pela conservação dos alimentos. Aliás, a palavra salário vem de sal, por isso o sal tem a sua, a sua extrema importância, não é? Exatamente, Mas, tem a sua valia, é a sua extrema importância. Olha, deixa-me deixa aproveitar para dizer o seguinte: aqui no Facebook, não sei se consegues também ver, a Flora Maciel fez assim um smile com os coraçãozinhos nos olhos sobre a Petit Papel. Imagino Ai. que a Flora já, já vos conhece. E... Eu, eu conheço quase todos os meus clientes, tento conhecer de nome, mas peço desculpa à Flora porque não estou agora a reconhecer. Sim. Ou se calhar ainda não é cliente e ficou agora a conhecer e vai passar a ser cliente? Não sei, Flora, pois quiser, Flora, se puder, pode escrever aí. E aproveito também para quem nos está a ver agora, perguntas sobre alimentação saudável, comida biológica para bebés, sobre... Ah, a, a tua a tua a tua gatinha qual Mas, é a das gatinhas qual é que é? É a Mimi. Esta é a Mimi. A Mimi de juntar-se à nossa conversa ao nosso live. Estava-me <risos> um, a lembrar -te é de perguntar... É aquela frase das neiras, mas, mas sim. Tudo será? bem. Se, se fizer, ficam gravadas para a posteridade. Estava-me <risos> a lembrar-te perguntar que, como este tema é, é para algumas pessoas tão sensível e importante, uh, e eu, parece-me, estou a perceber que algumas pessoas estão a entrar e uh, estão a ser agora se são pais ou mães. Um, eu percebo essa, essa mais-valia, percebo os benefícios claros da comida biológica saudável para os bebés. Tens notado mais pessoas a contactarem-vos, a perguntarem sobre o que é que é e como é que pode, o que é que podem dar aos seus bebés? Desculpa que eu não percebi a tua pergunta. Desde o início da pandemia, é isso? Se mais não, se tens notado ao longo deste petit papão, tem as suas origens ali por volta de 2016, bem me lembro. Mais... 2016 foi, começou a nascer a ideia... Ok, começou 2017. a nascer, sim. 2017, sim. Ok, boa, sim. boa. E então, se têm notado questões... mais pessoas a, a procurarem-vos, a perguntarem, a quererem saber sobre o que é que podem dar e, se, e qual comida uh, saudável e biológica é que faz sentido, mais a mais considerando as fases de desenvolvimento que falaste, que eu não sei quais são. Exato. Exatamente. Uh, sim, uh, temos uh, sentido esta crescente procura uhum. pela educação por uhum. vários fatores. Uh, e a pandemia um, poderá ter sido uma porta para mais pessoas conhecerem os nossos produtos, uh, uhum. porque, um, porque transmitimos confiança. Uh, é, um, é uma das nossas bandeiras, é mesmo essa, é de transmitir confiança numa altura uh, em que as pessoas têm tanto medo okay. um, a Petit Papão ganhou clientes uh, ganhou clientes numa altura tão difícil um, e nós fazemos esta, esta consultoria constante as pessoas hmm. contactam-nos não chegam ao nosso site ou às nossas plataformas e fazem uma encomenda. Não, normalmente elas falam connosco antes e, e, e nós fazemos esta consultoria. Então, mas que idade tem o bebê? Já provou isto? Já provou aquilo? Faz alguma uhum. reação alérgica? Um, gosta disto? Não gosta daquilo? Um, e, e mediante esta, esta primeira abordagem nós aconselhamos um, o produto, o melhor produto que achamos uh, para, para aquela pessoa. E depois estamos lá no pós. Tentamos estar, pedimos sempre feedback, uh, porque sem dúvida que ouvir os nossos clientes é fulcral, o uh, que eles nos sugerem, coisas menos positivas, felizmente, não há grandes, não há histórias mais na vão, Uh, mas estamos sempre receptivos a ouvir sugestões e a ouvir, uh, uh, ouvir o feedback deles. E fazer, uh, entregar, uh, por exemplo, fazer uma entrega uhum. e, e, e ouvir as coisas boas que a pessoa do outro lado que já experimentou e que está uhum. tentar comprar para a comprar pela segunda, a terceira, ou quarta vez, diz, que tem, tem a dizer, ou como na semana passada, em, um, vocês não estão, a, não estão a fazer entregas agora, com a maior frequência do Natal, já não estávamos a conseguir, o nosso toque já estava eh, praticamente no linear, mas e agora? O meu bebê só come a vossa comida. <risos> não, sabemos que há é maior frequência, eh, férias e Natal, de facto claro. são, são maior E aí, receber este feedback, de que os bebés adoram porque os bebés não mentem, não é? Os bebés são genuínos se eles gostam, pois eles é. querem mais se eles não gostam paciência, não é? Um, e, e tem corrido muito bem esse feedback é extraordinário tem sido ótimo, muito bom Ótimo, bom saber, <risos> bom saber. Mas perguntavas-me das linhas não era? Das, das linhas, linhas das, das fases, fases de desenvolvimento é Sim, isso? É muito simples é muito simples aqueles okay. bebés que que iniciam uh, os primeiros alimentos têm uhum. ali uma, uma linha dos quatro aos seis meses em que são sopas muito simples só de legumes que é o que eles basicamente começam por comer não é uh, depois simples imagino que é sem condimentos uh, sem grande mistura de ingredientes e sim e só com uh, legumes e tubérculos ainda okay, sem leguminosas okay. ainda sem carne ainda sem peixe ok então, hum, depois dos seis aos oito meses, eles já estão aptos a, a ter carne ou peixe na sopa. Uhum. É ainda tudo triturado, portanto é a nossa linha dos seis mais, dos, quatro, dos okay. seis aos 8. Dos 8 aos 12 meses, temos a linha 8, mais, que é uma linha muito interessante, porque as sopas têm pedacinhos para estimular a mastigação, porque é nesta altura que os bebés devem começar a mastigar. Okay? Hum. Para que não aconteça que aos 12, 14, 18 meses eles ainda sejam preguiçosos para mastigar, ainda queiram tudo assim muito trituradinho. Uh, tudo, as bimbis, passa por publicidade, são fantásticas, fazem aquela, aquela textura homogénea cremosa que parece um veludo, mas os bebés depois só se habituam a isso e, e não querem outro tipo de sopas. Mas hum. pronto, a partir dos 12 meses o bebé está apto a introduzir a alimentação familiar, portanto, as refeições. São refeições um, pratinhos, deixa-me dizer-te um exemplo: lunheza de frango ou pescada, pescada com legumes e arroz, coisas simples. Agora, tem uhum. de ser muito saborosas. Um, nós usamos muito as, as ervas, os coentros da salsa hortelão, essas ervas. Usamos também algumas especiarias, mas um, em QB. E usamos ali uma, uma regra básica que é o lume brando, que, dá, que permite cozinhar sem grande agressividade e dando sabor aos preparados. Isso, isso é muito interessante. Sabes? De, uma das coisas que eu observo na minha experiência, quer do dia a dia, quer nos clientes que ajudo, hum, esta, esta alta rotação, né? este ritmo elevado de vida que uma grande parte de nós leva, e ou por crença ou por transmissão na educação e na família e na sociedade em que estamos envolvidos, em que vão pedindo resultados e vão pedindo uh, respostas rápidas e... Uh, coisas que aconteçam num determinado ritmo e muito acelerado e quando depois transpondo isso para a comida uh, já pode... e vamos até deixar de fora os fast foods, ok? Mas o simples há de cozinhar uh, é essa noção de lumbrando eu conheço, se calhar agora que falaste nisso, se uma ou duas pessoas que se calhar é capaz de cozinhar e se calhar nem sempre, mas é capaz de cozinhar em lume de permitir que, o, que os ingredientes e que os uh, alimentos vão ser cozinhados devagar, não tendo os nutrientes uh, e a, também assim apurando o sabor, e a, não é? imagino eu a combinação de sabores, porque a parte química também não, não domino, está fora do das minhas competências, mas é interessante, uh, que se calhar, mais rapidamente, ao chegar a alguém, pôr o lume no máximo, uh, se for água para. Água para ferver, seja para um arroz ou para uma sopa ou o que for. Uhum. Acelerar ao máximo, poupar tempo, rápido, rápido, rápido, pôr os alimentos lá para dentro e pronto, está andar. É uma opção, não é? E há claro, preparações, claro. eu não sou, eu não sou, eu não sou cozinheira, nem sou chefe, mas uh, há, há, há múltiplas preparações, claro. não é? E há algumas que têm que ser assim, a ferver e com rápidas. Uh, mas ter um bom uma coisa que eu, que eu ainda não disse é que uma das nossas bandeiras é a dieta mediterrânica uhum. e a dieta mediterrânica baseia-se mesmo nisso, nos estufados nos ensopados, nas caldeiradas uhum. uh, porque é, é, é a forma melhor de preservar os nutrientes uh, nada é recusado, nada é eliminado uh, e, e é quase como um caldo um caldo nutritivo onde nós cozemos, coamos a água lá vão dos os nutrientes e nas preparações da pitapão a maior parte delas são como como diz a dieta mediterrânica uh, devagarinho em, em estufados saudáveis okay, desculpa okay. só fazer aqui um parênteses, os claro. meus os meus amigos biólogos já já, já se manifestaram aqui e disseram o que dizíamos sempre, que era óbvio, óbvio. <risos> e eu mandei um beijinho, um beijinho imenso. E se me estiverem ouvir dizer que morro de saudades deles. Que bom, que bom. Que, que em breve possam estar juntos, através é, da em segurança. Se sim, Não, sim, nada, sim. ótimo, ótimo, ótimo. Também e... a vida parou nos um bocadinho fisicamente. Uhum. Está um está em cada canto do mundo. Mas uma vez por ano nós costávamos reunirmos e este ano era o ano de, de celebrarmos 20 anos de, de amizade e de início da, da biologia. Eh, pronto, era um ano especial. Mas como este, este ano não contou, basicamente ninguém fez anos, as nossas idades mantêm se e nós para o ano celebramos tudo. <risos> Precisamente. E há pouco estavas a falar, estás a falar agora do impacto realmente do confinamento e desta pandemia que tem tido nas nossas vidas. Há pouco falaste outro de, de tiveram um aumento de pessoas a procurarem a pedir papão e a, a fazerem algumas a encomendas. E uhum. na tua experiência profissional tens notado. Uh, algum outro impacto, uh, concretamente, na nutrição das pessoas que, que observas, mesmo que não sejam tuas clientes? Uh, ao nível, ao nível de, das minhas clientes, noto perfeitamente hum. uh, a felicidade, a felicidade delas, dos feedbacks que tenho, que tenho recebido. Uh, o impacto, e o impacto que não é só nutritivo, mas é um impacto hum. de... De, de segurança, de saúde, de bem-estar, de dar tempo às mães para passarem com os filhos, aos, aos avós, uh, e aos pais, pais homens, porque às vezes eles manifestam-se a dizer uh, porque de mãe para mãe, porque o nosso slogan é de mãe para mãe. Uh, nós pais também, também temos um papel ativo. Portanto, para Eu além também de, quero! É um bocado isso. Por acaso já recebemos essa, essas mensagens de mãe para mãe, porque estamos, estamos a sentir excluídos. Esse impacto é bastante notório e positivo, e é essa a nossa missão também. Uma das é dar um produto de confiança, mas que dê tempo de qualidade às famílias. Okay. Outros impactos na saúde que eu vejo ao longo da minha, da minha experiência, eu vejo eu vejo que há uma tendência crescente, lá está as modas que falávamos há pouco, há uma tendência crescente para, para, para atendermos a uma, esta pressão do corpo perfeito, nada de novo do que eu estou a dizer, e de seguir dietas, seguir dietas às vezes malucas. Isto é da minha experiência, e não só como profissional, às vezes de, de pessoas próximas que querem num rápido tempo atingir uma dada forma. O que não, o que pode ser um gatilho para um estilo de vida mais saudável. Vamos começar a fazer exercício físico regular, vamos uhum. começar a comer um bocadinho melhor. Mas normalmente o que eu vejo são um interesse por, é, o que é, o que eu vejo é um interesse por, por dietas mais estranhas, se forem mais estranhas mais seduzem as pessoas e nós sabemos que, que, que não é assim e aquilo que eu e os meus colegas nutricionistas tentamos fazer todos os dias é em consulta e às vezes e muitas vezes fora dela é esta educação alimentar para a adoção de um estilo de vida saudável por mais banal que isto surja é uhum. o que resulta melhor não só a nível se calhar estético mas a nível de saúde uma boa alimentação é protetora é, da saúde ponto final o exercício físico eh, quando bem feito dá saúde ponto final eh, por isso é isso que eu, que eu que eu digo e que ensino é por favor não não não, não queiram ficar bem bonitos eh, não precisam em numa semana tentem fazê-lo fazer isto todos os dias comer bem eh, não há, não, há, não há alimentos proibidos, todos entram, ok? T todos podem okay. entrar no nosso... Eu, eu okay. isso. Eu, também quero e, falar mais sobre isso. E pratico isso, não? eu acho okay. que todos têm direito a entrar no nosso dia-a-dia. -dia. Uhum. Um, então, antes de, antes de, de, de falar sobre isso, uh, falaste de uma coisa que para mim é muito importante e me, e me trouxe a ideia, algo que eu também observo. Okay. Nas pessoas que ajudo a mudarem de comportamento, a quererem alguma mudança interior, algum alinhamento interior, ou no fundo, quererem ter mais escolhas para lidar com as situações diárias que vivem para poderem saborear a vida de outra forma. E muitas vezes eu observo as pessoas a quererem um quick fix. Uma, uma, uma solução rápida, fácil, etc. E por vezes também a questão da fórmula mágica, não é? querem alta, é. magicamente dê resultado que elas querem no tempo que elas querem uh, e uh, de preferência sem efeitos secundários. Não sei se é por aí que algumas pessoas aderem às modas, né? E se, se o nome é estranho, se é uma novidade, então dera lá, deve ser desta. E pode ser que, então, numa semana ou em duas semanas, fique da forma que eu estou. A cornada tem que um casamento e tem que caber num vestido. Por, por, exemplo, por exemplo, eu, eu ia-te perguntar esses casos, que tu, tu deves já tu e os teus colegas, eu imagino, uh, ouvir aqueles casos e situações em que a pessoa uh, agora sim quer mudar. Uh, é do destino no casamento? Uh, imagino que também é do, do, do verão, não é? Da praia estar a chegar? Alguma, algum padrão mais? Alguma observação mais? Uh, os estímulos podem ser variados. Uh, o importante é... E aquilo que, que eu procuro perceber na pessoa é se o estímulo vem dele ou se é externo e até que ponto, e até que ponto eles estão focados. Uhum. Porque muitas das vezes o que acontece é que toda a gente à volta, de, desse, à volta dessas pessoas acham que a pessoa deve comer melhor, ou perder algum peso, ou ser mais saudável, mas o próprio não o reconhece, não está motivado, não, não está focado nisso portanto, esses são os casos mais difíceis. Eu tento, da, da clínica que faço, nesse uhum. sentido, da, da, da consulta, de, de, de estilo de vida saudável, de perda de peso, etc., obesidade, etc., o meu primeiro, o meu primeiro passo é motivar a pessoa, perceber onde é que está qual o, o foco dela e manter aquela pessoa focada e motivada porque se ela não estiver muito interessada, se ela ainda não estiver naquele ponto de mudar comportamentos, Sim. vai ser difícil porque há resultados espetaculares. Não podemos negar, há pessoas que perdem 20, 30 quilos, é possível. Agora. Sim, sim, sim. Eu posso dar o meu pequeno exemplo dizer, que vale dizer, o que vale. Dizer, porque se tudo continuar igual, nada. A pessoa vai continuar como está. Tem que haver ali algum. E a pessoa tem que estar predisposta para isso. Estavas-me a falar do teu, do teu exemplo é isso? Sim, sim. No fundo, sim, exatamente como dizes. A pessoa estar pressuposta para isso e uh, estar focada e partir dela, realmente. Em vez de ser por alguém ter comentado alguma coisa ou por alguém ter feito algum, algum reparo ou alguma pergunta, o que, o que seja. E também acredito eu, porque acredito muito de a pessoa descobrir o que é que faz sentido para ela naquele momento de vida em que está, Uh, também ser algo por ela e não por alguém ter dito, ah, tu devias era seguir aquela dieta, tu devias era ir para o ginásio duas horas por dia, tu devias era... Mas sabes ainda, que é maravilhoso? Se eu ainda não conheço aquela pessoa, quem sou eu para estar já a prescrever o que é que ela devia fazer? Eu prefiro descobrir com a pessoa, que acredito que a proposta estás também tu a dizer, o primeiro passo é descobrir o que é que da pessoa vem, para descobrir qual é a ação e a pequena mudança que podem, pode ser feita. Uh, o exemplo meu, que, uh, que me lembrei, foi... Até por foi antes de nos conhecermos, já não estou bem certo, mas quando eu estava no Porto, nos primeiros anos em que trabalhei no, numa direção de recursos humanos, uh, eu ia almoçar ao restaurantezinho ali da esquina, que é tipo é aqueles restaurantes típicos portugueses, uh, que ainda por cima é daqueles que é frequentados por uh, pessoal da logística e da caminhonagem. Consegues imaginar o tipo de alimentação e o tamanho das doses? Posso ter uma ideia, sim. Bem, a dose que normalmente, isto portanto, para todo dia, a dose que vinha para a mesa, para, para mim só, só para o meu pedido, eu considero que era no mínimo duas. Para alguém que tenha outra complexão física e outra necessidade nutricional, se calhar até eram três doses que ali vinham. Okay. E eu depois também percebi, a certa altura, da minha vida, que eu recebia a educação de não deixar nada no prato. Né? É Essa verdade. programação que pode ter um efeito, um impacto bastante limitador e nada saudável de deixar no prato, quer ABC... Pelo menos com a carne. E o peixe? Por exemplo, o que for, exatamente. Tantas coisas que são ditas ao longo das gerações. E sim, já houve tempos de escassez e sim foi importante garantir a alimentação noutros tempos. E os tempos agora são diferentes, não é? Os tempos agora, o acesso a alimentos é bem diferente do que já foi. Mas portanto Mas também eu, realmente. Não há doses. Desculpa, diz, desculpa, diz. Eu ia dizer não, eu... que não há doses uh, corretas. Uh, aquilo que pois. para ti é pouco, uh, aquilo que para ti é suficiente, para mim pode ser pouco. Tudo depende do nosso, do, da, daquilo que nos mexemos, daquilo, daquilo que vamos fazer. Tudo depende de muitos fatores, não? por isso é que nós existimos nutricionistas e fazemos planos eh, individuais e não um igual, sacamos de um que dá para toda a gente, não é? Exato. É ótimo Exato. perceber quando a pessoa que está à nossa frente eh, é mágico quando percebemos que ela está naquele momento em que quer mudar e que hum. vai mudar e que começa a adotar uh, comportamentos uh, alimentares saudáveis e depois uhum. começa a ver os resultados. E é Sim. toda uma magia. Uh, portanto, é, é possível, não é? Agora, uh, nem sempre isso acontece. Isso é porque, sei lá, uh, a pessoa até quer perder peso, mas gosta muito do pastel de nata e não a dedica dele. Uh, uhum. Era como eu dizia há pouco. O pastel de nata é permitido, mas se calhar não pode ser todos os dias. Ah, se uh, calhar é um convém uh, sermos mais regrados nesse aspecto, mas pronto, uh, é, é esta a minha visão de, de, uhum. de um nutricionista perante uh, a, a mudança, a mudança que deve existir ao foco e à motivação. Uhum. Sim, e eu, um, o exemplo que eu dava foi precisamente porque percebi que estava com na altura, eu creio que cheguei ali perto dos 80 quilos. E, para mim era bastante, e o driver foi claramente Foi por... Assim. Pois, por isso é que eu digo: acho que foi antes de nos conhecermos. E o meu driver foi realmente interno foi a minha motivação de estarmos uma sentir com a energia bem abaixo a sentir-me cansado, a maior parte da... no caso era da tarde, e depois durante a semana e assim. E sem energia, com, a, com outra mobilidade e sentar como queria, comecei realmente a mudar a pouco a pouco alguma coisa na minha alimentação, e descobrindo o que é que funcionava comigo, o que é que eu me sentia bem, e comecei outra vez a fazer exercício físico e a correr. E sim, os resultados foram consistentes e foram rápidos. Uh, relativamente, comparando com outras abordagens. Agora, a noção de... Por vezes, algumas coisas metem-se pelo meio, não é? Uh, às vezes, algumas coisas? Algumas coisas metem-se pelo meio. Surgem um obstáculos em que a pessoa, se calhar, desiste da dieta uh, ou que muda de ideias ou que fica desanimada com os resultados que está a sentir e a ver. Uh, e, mais do que a minha experiência, quero perguntar qual é que é a tua, do que tens... Uh, Uh, acompanhado, uh, seja na Petit Papão, fora da Petit Papão, colegas teus. Mas é em três ou quatro obstáculos ou eventos que a pessoa acaba por, de certa forma, desistir de uma alimentação saudável? Uh, olha, o primeiro que me surge é... Uh, eu quero perder peso rapidamente. Uhum. Uh, eu e isso nem sempre é fácil, não é? Perder peso não, não exige alguma mudança de comportamento, como, como já disse antes. E perante a frustração a pessoa desiste. Hum. Primeiro, primeiro exemplo. Não, não acontece no tempo que eu queria, no tempo que eu tinha a expectativa, fico, fico frustrada ou frustrada então, e acabo por desistir. Hum. Outro exemplo é a pessoa até perde peso, mas não está contente... Com, com os resultados ou acha que não, o esforço não está a compensar e regressa uhum. uh, ao estilo de vida que tinha antes. Uh, outro, te, outro, outro exemplo é eu, para fazer dieta e para perder peso, preciso de ter, preciso de tempo, preciso de uhum. tempo, preciso de uma condição própria, preciso ah. de dinheiro, preciso ah, okay. uh, reunir um conjunto de fatores para eu iniciar comportamentos alimentares adequados. E esta é provavelmente das que eu ouço mais, Sim. mas eu não tenho alimentos magros em casa, por isso eu não posso começar a dieta, hum. ou é muito caro, e é preciso desmistificar tudo isto. Não é preciso um tempo, não é preciso mais dinheiro, não é preciso isso mais é tempo. Pode-se começar agora. Umas pessoas atingem o seu objetivo mais pressa, outras mais devagar outras não chegam a atingir. Um, ainda esta semana nestas uhum. trocas de mensagens com pessoas que já não falávamos há algum tempo, falei com uma pessoa a qual eu ajudei, se calhar eu quero acreditar que sim, a perder peso não fui eu a nutricionista que a acompanhou, mas se calhar alguém que, que lhe deu um empurrão para, para tal. E a pessoa uh, diz que já perdeu 15 quilos, está num bom processo, na melhor fase que ela consegue relatar, de todas as tentativas que já foram muitas. Ela diz que ela própria já consegue ser nutricionista de tantas consultas que já foi. Portanto, algumas pessoas atingem esse, esse, esse objetivo ou continuam lentamente a atingir. E, isto para dizer que, esses obstáculos se calhar uhum. surgem na cabeça das pessoas, ok? Uhum. Começar a ter uma alimentação saudável, o seu vida saudável, por mais balelas que isto possa parecer, é, é, é agora, é, ok? Começa, começa, não, não precisas de nada de diferente uhum. ou de mais. Então, acho que pode ser um bom momento para ajudar as pessoas com isso. Uh, uhum. coisa é que podem ser assim tipo três ideias, três dicas simples? para com o que a pessoa já tem em casa, ou seja, sem gastar mais dinheiro, sem ir para, para comprar nada da moda, sem ir comprar nenhum, uh, nenhuma embalagem, seja de alimentos, seja de, sei lá, uh, de algum preparado para pequeno almoço, o que quer que seja, com o que a pessoa já, pode, já possa ter em casa, o uh, que é que seria uma ideia que a pessoa pode fazer uh, para começar agora? É tão básico, é mesmo simples. Sim. Uh, olha, eu diria, eu também isto para mim não é difícil, eu, uhum. eu sou uma apaixonada pelos alimentos, pela cor, pela forma deles, até se me tirar fotografias a toda hora. Quem uhum. me sabe, sou uma chata, estou sempre a fotografar os brócolos e eu acho, eu acho os alimentos lindos por natureza. Digo que Deus uhum. estava muito inspirado quando criou os alimentos, porque eles são bonitos, são basta. Uh, às vezes podemos ter uma má experiência com um ou outro alimento, ou porque não o da melhor forma, ou porque okay. eu não estava. Temos dar mais do que uma, uma então, oportunidade. Então, com isso, para a Sim, exato. A, estás a convidar uma segunda oportunidade ao, ao, ao alimento. Ok, mas uma cena básica: fazer uma sopa. Sim. Por favor, não me digam que não sabem fazer uma sopa. Tem uma panela, tem legumes, tem tubérculos, tem leguminosas. Ponham para a panela, cobram com água. Deixem cozer, triturem, ao fim deitem-lhe um bocadinho de sal e um, um, um, um fio de azeite que pode depender do número de pessoas para quem é aquela sopa. Claro. Uh, então, sopa. E se eu tiver uma sopa uh, que para além de ser altamente nutritiva, uh, cheia de micronutrientes, cheia de, de fitonutrientes, cheia de tudo o que é bom de fibras, de água ela é saciada ela sacia altamente eu posso hum. começar a minha refeição com sopa eu sei que já ouviram isto dezenas de vezes <risos> ou podes terminar, é isso? também podes terminar não, a refeição a... não, não, não, não, eu só levantei o dedo porque uh, fiquei tentado a ser advogado do diabo, posso? força So, só porque acredito é só uma brincadeira, mas acredito que vai ajudar quem possa estar a ouvir-nos agora ou quem possa escutar o, o podcast mais tarde é, que é, imagina aquela pessoa que diz, ah, mas sopa, eu não gosto de sopa e ainda por cima estou a falar em triturar e aquela cena de que ela sendo sopa triturada não é para mim o que é que a pessoa pode fazer em vez de ir? na mesma faz a sopa, mas em vez de triturar o que é que ela pode fazer? se ela não quer triturar, não precisa triturar pode comer, já vi, há sopas assim uhum. uh, caldos são caldos, uh, caldos de legumes, não é? Portanto, é, é, é não triturar. Mas uhum. se ainda assim a sopa não for uma opção, uh, ela pode incluir os, uh, os legumes, as hortaliças, da época, de uhum. preferência, uh, no prato. No prato, e não precisa de ser na forma de sopa, certo? Pode, uhum. pode pô-los uh, a saltear, pode pô-los no forno pode cozê-los, pode, cozê pode uhum. fazer o que quiser. Uhum. Eu falo das refeições principais para comer legumes porque não há muito hábito de a meio da manhã sacar do broco e comer um brócolis. Ou de manhã ao pequeno almoço comer logo legumes. Há quem eu faça. Sim. <risos> Cada, lá está, cada um adequa às suas refeições, ao, ao seu... então, nesta, nesta questão de pessoas que trabalham por turnos, uh, isto faz, faz muito sentido o que eu estou a dizer. Uhum. Portanto, os legumes, se não gostam de sopa, salteiam, assem, cozam, estufem, há, tantas for... há tantos oh, legumes, há tantas formas de os, desconfecionar. Os usem uhum. ervas aromáticas, uh, usem especiarias, que permite reduzir o uso do sal sabemos, está mais do que provado, uhum. de que o, todos nós comemos sal a mais e que o sal a mais faz mal. Os alimentos por si já têm sal, por isso é que eu há pouco dizia que o soleiro se calhar era dispensável. Hum, portanto, as especiarias e as ervas uh, ajudam-nos aqui a tornar uh, uhum. a comida muito mais saborosa. E é isso. Abrem frigorífico tem têm legumes uh, ou sopa, ou destas formas que eu disse já tem uma boa um bom aporte de legumes que sabemos que são fulcrais na nossa saúde hum. E um, a pessoa que não aprendeu antes pode começar a experimentar e aprender do que, do que é que realmente gosta, porque se calhar antes não gostou de brócolis cozidos, mas calhar agora pode fazer brócolis no forno ou pode experimentar outra forma, não é? encontrar outra forma de experimentar o, o alimento. Uh, e isso é uma das coisas fantásticas da Petit Papão. Não é? uh, já tens pais e mães a darem esse feedback de... Como disseste antes, os filhos agora só querem os vossos alimentos, só querem os preparados e as refeições nutritivas e saudáveis que vocês fazem. Um, os pais também estão a mudar a alimentação deles? Eles falam disso? Olha, é uma... Um interessante que tu me estás a dar, que é, é falar que então, a também, também, por ouvirmos os nossos clientes, por ouvirmos esses pais que estão interessados também eles em ter uma alimentação saudável, por eles próprios provarem a comida que estão a dar aos filhos e verem que é boa, eles foram-nos falando em porquê que vocês não alargam os potinhos dos bebés para os potes familiares. E nós, neste último ano, também testámos essa ideia e está a correr bem, porque esta preocupação por uma alimentação saudável, é é, os pais não, quer, não, não pensam só no, nos bebés, querem eles próprios adotar, até porque eles sabem que têm que dar o exemplo e, e querem eles próprios comer de forma saudável quando... Uma vez que estão a dar aos filhos, eh, também eles querem dar esse exemplo porque sabem que é a melhor forma de, de os filhos seguirem o exemplo. Sim. Um dos e, mitos e que se criou problema... é aquilo de eh, não faças o que eu faço, faz o que eu digo, não é? Uh, não tem nada a ver que o devem aprender, é pelo exemplo. Ele vê os pais a comer o que estão a comer, e é esse exemplo que será o preferencial a seguir. Ótimo que pais para mim, assim. Legumes se não estás a comer legumes. Exatamente. Uh, e eu, enquanto nutricionista, é uma das minhas preocupações é incluir os legumes nos pratinhos logo a partir dos 12 meses, que eles já podem comer, portanto são refeições, arroz, massa, batata, também outros grãos e cereais não tão conhecidos, como o milé, quinoa, o bulgur, o por aí fora. Que às vezes não são mais do que outras formas de. de, de por exemplo, estou-me a lembrar do cuscuz. O cuscuz não é mais do que, do que massa, só que numa outra forma. Mas são texturas, são uhum. experiências novas para o bebê. Exatamente. Era isso que eu é. ia dizer. Estás a convidar realmente que as pessoas e os pais permitam que os bebés tenham a experiência é. e descubram é. da experiência o que é que vão gostando mais e menos é. e pouco e é. pouco. E é a melhor altura aqui é uma janela de oportunidades para lhes dar a conhecer novos alimentos. Uhum. Uh, e, e os legumes que, que, por norma, são amargos, são amargos porque é uma defesa deles, contra uhum. os seus predadores não é? Há uma tendência, a os bebês gostarem muito mais do doce do que do amargo, óbvio. Uh, e, e a minha preocupação é, logo nesse, desde cedo, haver legumes no prato. Não só fica o prato mais bonito, fica mais colorido, fica mais nutritivo uhum. e eu estou a contribuir, pelo menos é, é, é esse nosso, um dos nossos propósitos, para que ele aceite uma grande variedade de alimentos e coma melhor no futuro. A forma como eles comem agora vai determinar profundamente a forma como eles comem no futuro. Se eu os ensinar e, e se eu der o exemplo e comer e puser na mesa legumes e todo, todo um conjunto de alimentos saudáveis, provavelmente eles vão comer de uma forma saudável no futuro. Uhum. E uh, acredito eu que estás a falar de permitir a experiência em vez de a obrigação da experiência. Tens aquilo o e forçar, forçar, forçar, é. uh, quando está no fundo a criar resistência e a ter o um impacto contrário daquilo que se deseja. E estás a falar é. de estimular é. a curiosidade natural do bebê, é. Não é? da criança, e estimular a experiência a curiosidade para ela ir descobrindo diferentes texturas, diferentes sabores. Exatamente. O bebê pode rejeitar uma vez, duas vezes, três uhum. vezes, mas é possível que uma quarta vez ele já... Algo nele já é diferente, sei Sim. lá. Até agora eu não tinha reparado na cor, mas se calhar já reparou, ou se calhar não tinha Sim. experimentado o sabor e agora já experimentou, pronto, agora tenho aqui outra. <risos> uh... Outra visitante desta live, deste podcast. <risos> não é a Mimi agora? Não é a Mimi? Esta, esta é a Gigi. Okay. Agora surgiu também uh... a Gigi. Uh... <risos> e esta vai ficar aqui. Portanto, mas estava a dizer: o bebê Sim. pode rejeitar uma, duas, três, cinco uhum. vezes, mas uh, a, se calhar à décima vez ele uhum. vai gostar. Por isso há que, hum, há, há que. Não é forçar. Eu não vou fazer. Eu não vou zangar com ele por ele não comer a ervilha. Ok, não a comeste agora, ela está lá no prato, mas não a comeste agora. Se calhar à décima vez tu vais achar a piada aquela bolinha verde e vais experimentar. É deixar o bebê explorar um bocadinho sim, os alimentos. Agora também, agora também me lembro que uma das práticas, uma das experiências que eu proporciono, facilito, como tu sabes que tenho o programa da Green Light Transformation Walk, em trilhos ancestrais e também muito no Caminho de Santiago, uma das práticas é de, exatamente experimentar a comida como um bebê. Essa, esse, esse estar interior e essa curiosidade do lado do é, é interessante. É muito interessante. Vamos ver o que é que isto sabe. Vamos ver qual é a textura, o barulho que uhum. faz quando eu mastigo. Todos esses aspectos é interessante, sim. Boa, ótimo, ótimo. Olha, antes de irmos encerrando aqui a nossa conversa, que está muito boa e eu estou, estou a sentir que temos aqui, temos aqui tema uh, e pano para mangas, não é? podíamos continuar aqui a falar de alimentação saudável, da nutrição e para bebés e crianças durante muito mais tempo. Antes de irmos encerrando, quero primeiro uh, perguntar-te onde é que as pessoas podem encontrar-te a ti e a Petit Papão? Nós temos o um, um, nosso site, uhum. perdão, que é o .pt .pt. Uhum. Uhum, ainda que um bocadinho rudimentar ali na parte da encomenda, uh, lá podem saber quem somos, quais são as nossas bandeiras, qual é a nossa bandeira, os nossos pilares, os nossos valores, a nossa missão, uh, como é que é a nossa equipa, qual é o nosso menu, uh, mas também uh, podem sempre uh, olhar às nossas redes sociais. Eh, ao Insta e ao Facebook, eh, uhum. que se calhar têm informação eh, mais, mais atualizada, mais, mais momentânea, não é? já que o nível de vida, o estilo de vida é rápido, eh, nós respondemos com rapidez e podem nos encontrar eh, nessas plataformas eh, ou através do WhatsApp. Nós disponibilizamos três contactos e as pessoas entram também muitas vezes em contato conosco através do, do WhatsApp. Ok, Bom. boa, boa. Assim Bom. já fico aqui com os contactos. Quem pode, também, pode... Não é Petit é patapon, nem é Petit. É um bocadinho difícil, eu sei, mas é Petit Patão. Aliás, quando a Inês me apresentou a ideia, foi logo uma das minhas curiosidades, mas já existe o um nome. E ela disse um Petit Patão e eu, mais uma vez, achei fantástico. Uh, já que tudo o que ela me tinha dito eu achei fenomenal e o nome então correspondeu e correspondeu ainda foi a cereja no, no, no topo do bolo como se costuma dizer Boa, boa, ainda bem ainda bem. Uh, para quem está a escutar-nos agora ou mais tarde como podcast uh, procurem a Petit Papão uh, e uh, acredito fortemente que vão ficar uh, bem servidos e ter um atendimento bom uh, aqui com a Ângela e, e com a Inês então, e, Angela, parece-te bem que terminamos a conversa com este segmento de perguntas rápidas, respostas rápidas. Uh, but, ok, <risos> okay. Uh, Basicamente é aquilo que primeiro te fizer sentido responder e tiveres confortável uh, à vontade, ok? Olha, Temos aqui o Olinda Lima uh, a Sim. dizer que foi um gosto ouvir-nos. Uh, muito obrigado, Olinda. Olinda Lima aqui, a Lina, aqui Lina. no Instagram uh, a comentar. Muito obrigado. Uh, e também já agora, antes, de, até antes até das perguntas. Uh, já antes aqui, alguém também tinha colocado alguns smileys, obrigado a quem interagiu. A Olinda também tinha dito, um, sabe as palavras no comentário que fizeste lá atrás. E a Ana Valentim comentou muito importante a Petit Papão desde criança, que é onde é mais fácil de incutir opções saudáveis, realmente. Assim, Acabámos também por falar no final, aqui da, no final da conversa. E, Obrigada Ana. Vamos, então, perceber uh, que respostas que surgem, Angela, Pode ser? Isso é tipo aquelas coisas de alta pressão, não é? Responder... De alta pressão não diria, mas uh, assim perguntas espontâneas e, e se calhar, uh, menos habituais. Uh, elas são assim meio inspiradas, meio adaptadas uh, também de algumas do Daniel Oliveira, do programa de televisão. E oh, outras... <risos> E, e outras que, que me surgem, por vezes, ao conversar com pessoas. Uma que me lembrei é, na tua cabeça, que idade tens tu? Na minha cabeça, eu, eu continuo com os meus 15, 16 anos e eu continuo a achar que tenho... Eu não consigo perceber, encaixar que já tenho a idade que tenho, porque, porque acho sempre... Sinto-me, eu não acho, eu sinto-me muito nova. Uau. Não estou a dizer menos experiente ou não, porque a vida, de facto, torna-nos mais maduras, mas eu custa-me acreditar que já tenho quase 40 anos. Que máximo. Manter a jovialidade e com a maturidade e experiência que a vida nos pode trazer com as aprendizagens. E com, com, com essa partilha. Daqui, no momento em que estás agora com o que, exatamente com o que aprendeste ao longo da vida uh, neste momento do que é que depende a tua felicidade? Uh, se calhar não a mesma coisa que dependia quando eu tinha 15 anos <risos> uh, mas a minha felicidade depende em, do tempo depende em, em, em não esquecer em momento algum que o tempo é a nossa maior dádiva Ok, isto é uma frase feita, eu sei, mas a minha felicidade eh, passa muito por isso, por usar muito bem o, o, o tempo que temos, que é igual para todos, são 24 horas por dia, mas eh, cada segundo que passa já passou, já não posso, não posso aproveitá-lo, por isso é o meu mote, é, é aproveitar muito bem o meu tempo, para mim e para as pessoas que me rodeiam. Que bom, que bom. Uma bela partilha. Uh, se uh, hoje ainda até uh, te fosse dada a oportunidade de escrever uma frase para ser lida à humanidade daqui a 100 anos, que frase é que escrevias? Uau! <risos> uh, pessoas, uh, sejam... Sejam empáticas e sejam felizes, porque um, olharmos os outros um, de fora e pormos no lugar deles uh, certamente faria com que o mundo fosse muito diferente. Eu julgo mesmo que a empatia é uma das chaves para, para a felicidade, para a felicidade pessoal e do mundo. Não sei se isto é muito bonito, mas foi a primeira coisa que me surgiu. Sim, e se é a tua resposta que faz sentido para ti, acredito que é o mais importante. E, e olhando um bocadinho ao que eu disse antes, aproveitem o tempo. Ora bem, ora bem. Daquilo que te conheces e do, do que eu te conheço, tu já foste fazendo várias outras escolhas, não é? já falámos de licenciatura, mas uh, não comentámos, por exemplo, uh, o teres começado a correr e a desenvolver essa parte também, não falámos de, de outras atividades e acabas por até não ter assim muito tempo para falar da tua experiência na Abraço, nessa realidade tão importante e no impacto que criaste e, e também na Médicos do Mundo. Uh, aliás, Queres falar um bocadinho sobre isso? Faz-te sentido assim em três minutinhos Sim. falar sobre isso? Sim. Ok, boa. Olha, são realidades completamente diferentes. Eu há pouco falava uhum. da realidade dos bebés em que é um mundo feliz. Tudo, uhum. tudo, tudo é bonito, tudo é feliz, Nascer um bebê, é uma realidade maravilhosa. Por norma, não é? Uhum. A grande maioria das vezes é esta a minha realidade, é um mundo feliz. No, a realidade que eu conhecia antes, quer na Médicos do Mundo, quer na, na, na Abraço. É uma realidade bem diferente, não é? Normalmente as pessoas têm uma vida marcada, sofrida, um não. passado difícil, uma ausência, às vezes, total de retaguarda. Não. É um mundo infeliz. Mas aí a felicidade surge quando, quando ajudamos essas pessoas, de alguma forma. Eu, na, na Médicos do Mundo, na... E na Abraço, muitas vezes não era, não era nutricionista, ou era, era deixava de ser nutricionista e passava a ser uma pessoa que estava a ajudar outra. Uhum. E isso era, aliás, de pouco me interessava eu incutir-lhes uma série de, de, de, de comportamentos alimentares se eles nem tinham o que comer. Mas, uh, mas, em alguns casos, eu não, não posso generalizar, estas trazer a maior parte das realidades era dura, era sofrida. Hum, e o meu papel enquanto nutricionista nestas duas uh, associações foi ajudá-las a, a comer melhor, um, ajudá-las com algumas patologias que tinham, um, mas, mas era, foi muito mais que isso, foi muito mais que isso, foi eu, eu, ver o carinho que essas pessoas são capazes de nutrir por nós quando são ajudadas é, é, é muito bom. Que bom, que bom, que bom. Um, fica para a vida, e fica, porque elas uh, continuam a lembrar-se de nós uh, sempre. Que bom, bom, bom saber. Uh, com isso, às lembrar, qual foi a, a experiência mais bonita de que te lembras agora? Uh, onde? Na, na, nas, associa nas associações onde estive, na Petit Papão? Aquela que te lembrares agora. Se lembrares mais do que uma, partilha também. A experiência mais bonita? Sim. ai oh, meu Deus, isso é, isso é difícil. Hum, olha, eu não quero excluir nenhuma das minhas atividades, uhum. mas uma das, uma das experiências ou mudanças mais bonitas que tive foi, sem dúvida, uh, iniciar este projeto que é Petit Papão, este, este meu primeiro filho, uhum. uh, sem dúvida. Um, Outras experiências maravilhosas eh, surgem do dia a dia, quando, quando, quando recebo feedbacks eh, de que gostam muito da forma como as como atendemos, da forma como as servimos, quer na participação, quer na Médicos do Mundo, receber um sorriso. Mais uma vez, pode parecer frases feitas, mas... E eu percebo isso cada vez mais, não sei se é por estar a ficar velha ou não, cada vez mais damos valor a, a esses sorrisos, a essas uhum. manifestações lidas nas entrelinhas, que sabem tão bem. Sim, essas experiências e memórias que ficam. Bom. E sim, é bom sentir, ficar com esses sentimentos de saber bem assim dessa forma. Então, duas perguntas antes de terminarmos. A primeira é... Um, Deste ano tão atípico e diferente que foi dos outros, em que muitos tinham expectativas bem diferentes da forma como o ano acabou por se desenrolar e também com a parte dura, difícil para alguns. Quando olhas para trás, qual é assim uma aprendizagem tua que se destaca? É, que não vale a pena fazer muitos planos, muita... Hum. É querer controlar tudo e hum. ter uh, tudo planeado, porque, de facto, de um momento para o outro, a realidade muda. Uh, e eu percebi isso também a nível pessoal. Um, portanto, uh, há que aproveitar o momento, uh, os momentos todos, sem grandes uh, fixações e sem grandes pré-definições, porque, hum. como todos nós percebemos, de um dia para o outro, um, uh, a realidade muda. Desculpa se eu só digo chavões, <risos> mas, mas é, é o que eu sinto foi um ano foi um ano foi um ano onde tanta coisa aconteceu tanta coisa boa e tanta coisa que, que é impossível não ficar triste porque apesar de apesar de eu ter sido apesar de toda uma florizada eu não consigo deixar de me sentir influenciada pela dor de tanta gente que está a sofrer neste momento, é impossível não, não sentir isso, não sentir o desânimo, o desalento, uh, o ver pessoas partir. Uh, portanto, foi um ano de tristeza, foi um ano de perda, a mim, a nível pessoal, de uma das pessoas que eu mais amo, uh, mas foi um ano de conquistas também e um ano de perceber que, que, que a vida é, é uma passagem muito, muito tênue e que tudo é efêmero, basicamente. <risos> Obrigado, especial, por essa partilha. Então, Não. a primeira pergunta é... Imagina que te cruzas com uma pessoa que está à espera da green light, à espera da luz verde para avançar. Uhum. Qual é a green light que darias a essa pessoa? O que é que dirias? O que é que farias? Qual é que seria a tua green light? que davas a dava, essa pessoa. É a pessoa. Uh, ora, uh, que a pessoa que a pessoa aceitasse. Eu acho que a palavra aceitação uh, é importante uh. Uh, que aceitasse. Uh, todas, todo o seu passado, todas as suas vivências toda a sua realidade uhum. uh, para então avançar a green light uh, é, é uma luz que nos permite avançar nós só avançamos uh, se, se nos conhecermos bem, se nos aceitarmos se sabermos uhum. aquilo que queremos mudar uh, se, se estamos no momento de mudar ou não, portanto essa era a, a luz verde era ajudar a pessoa a aceitar-se Uh, e ajudar a pessoa a avançar, dar aquele empurrãozinho. Uh, hum. Se calhar a mantê-la mantê focada e a mantê-la motivada. Oh, que bom. Que se bom. calhar foi mais do que uma, foi a aceitação, foi a motivação, foi... Uh, foi li, já, foi, já foi, o início de um caminho. A dar esperança, e a dar esperança. Uh, esperança, eu acho que a esperança é bonita. E todos devemos ter esperança em alguma coisa. Sim, Sim, aliás, talvez seja mesmo a mesma esperança que ainda nos permite estar aqui hoje, porque temos esperança que a nossa vida, cada um com as suas circunstâncias, possa transformar-se naquilo que eu realmente quero, que a pessoa quer, obviamente, para asseverar a vida como ela deseja. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E é bem especial isso da, da, da aceitação. O que surgiu em mim quando escutava... Foi assim, a pessoa realmente está estagnada, está parada e aparentemente o que surgiu em mim ao escutar-te foi a pessoa está em luta com aquilo que está a deixar parada, o sinal vermelho, o que quer que seja. E a pessoa está em luta, está em luta sem sair dali, sem conseguir desbloquear, sem conseguir avançar, porque se calhar ainda não aceitou que está ali no sinal Exato. vermelho. Se calhar ainda não Exato. aceitou, está ali algo para ela aprender. Ou, como tu também propuseste muito bem, ela conhecer sobre ela própria, encontrar algo que a permita avançar, a motivação, descobrir e ter clareza sobre a sua esperança, para então o caminho seguir avançar. avançar. Exatamente. É, parece muito bem. Aceitação parece-me assim uma chave de ouro para encerrar a nossa conversa. Ótimo. Uh, sabes que... Agora estavas a falar hum. e eu estava-me a lembrar hum, da... Eu penso que foi a primeira vez que nós nos vimos. Uhum. Uh, estávamos a tomar café. Uhum. Um, falavas... Isto já lá uns anitos. Uh, não sei se te lembras disto, Mas eu... Eu lembro eu perguntava... da primeira vez que nos conhecemos a tomar café, sim. Ok. Mas se calhar aquilo que eu vou dizer... Eu lembro-me de perguntar, tipo... Mas coaching e qual é... Mas qual é a diferença entre... O que é o que é diferente da Psicologia? Hum. Uh, isto tudo por causa de, de tudo que estamos agora a falar um, e, tu, e, e do avançar. Uh, e tu dizias, me disseste na altura, olha, a Psicologia... eu não percebi nada. <risos> se calhar agora faz sentido para mim. Ok. Uh, a Psicologia... Quer dizer, eu perceber percebi, mas não percebi em que é que se traduzia. A Psicologia olha muito para trás, para o nosso passado. Uh, e o coaching foca-nos uh, no presente e dá-nos estratégias para o futuro, para qualquer coisa assim, uhum. uh, para avançar, lá está. E agora, uh, toda esta nossa conversa fez-me mudar isso. Uh, não sei se te lembravas disto, de, de, de, de eu-te perguntar isto, uh, mas na minha cabeça fez sentido agora esta, esta memória. Tudo. Já lá vamos a... Já lá, vou zanito, já, já. E olha, obrigado pela partilha. Não me lembrava desse momento da conversa em particular, mas agora que o disseste, consigo ter uma, assim, uma ligação, uma memoriazinha de ter acontecido, sim. Não e... estou a inventar, não, não, não, não, não, não. E a, a consciência que eu tinha na altura, a prática e competência que eu já tinha na altura, faz sentido exatamente da forma como disseste. É Hoje em dia sabes que eu vejo mais assim como uma, uma viagem, um contínuo. É? Uh, e o contínuo às vezes permite que eu possa visitar o passado para aprender o que agora no presente me permite avançar. Um, e por vezes uh, quer dizer, quando se fala na psicologia no coaching também se está a, a generalizar muito, não é? A sim, psicologia sim. também tem outras abordagens, tem a psicologia sim, positiva, sim. tem a ou comportamental outras claro. tantas que existem por aí um, e é interessante esta noção de eu posso ver algumas mudanças com o meu passado, ou melhor com a minha memória e experiência interna subjetiva claro. do meu passado não é? claro, o passado e, já passou Exatamente. Sim. Como tu bem disseste há momentos atrás, aprecio o momento, desfrutem do presente, porque um segundo eu já não recupero, o segundo já passou, este momento já passou. E a minha noção agora, talvez também seja por isso também que eu esteja muito entusiasmado e dedicado ao meu bebezinho, que é a Greenlight Transformation é que é uma jornada, tem um início, tem um durante, uma jornada que é feita, e tem um, uma etapa final que permite a pessoa passar para, outra, para outro capítulo da sua vida. Uh, e esta noção de durante o momento, durante o presente, várias coisas podem ser feitas e trabalhadas para a pessoa conseguir criar no presente o futuro que deseja. Sim, faz sentido. Que é assim uma, uma, uma forma ligeiramente diferente de, de dizer as palavras que são <risos> sobre o coaching. Se me tivesse dito isso na altura, então é que eu não ia perceber mesmo nada. Hoje, à luz daquilo de, de, de que eu já conheço e também de Sim. eu gostar dessa área, eu já sou capaz de perceber um bocadinho o que é que tu estás a dizer. Uhum. E, sim, sim. E, e se, se alguém quiser saber mais, claro, pode escrever aqui uma pergunta, pode enviar uma mensagem uh, quando vir este vídeo, ou quando escutar este áudio, uh, e que posso claramente falar mais sobre isso. Olha, Ângela, já estamos a uma hora e quinze espetacular. Okay. <risos> Para te falar, muito obrigado por esta tua Nada. disponibilidade. Obrigado, obviamente, pelas tuas partilhas. Uh, acredito que partilhamos aqui conhecimento bastante útil e enriquecedor. E, olha, um até já. Um até já, consigo assim for eu é que seguro. Que e... uhum. Eu é que agradeço. Obrigada por, por me convidares uh, e por acreditares que eu posso acrescentar algo uh, às pessoas que nos ouvem ou dar-lhes alguma. Algum, algo positivo, uh, por isso só posso agradecer, estou-te muito grata. Obrigada por me convidar gostei também muito de partilhar estas experiências, uh, por isso, obrigada. Está bom, obrigado. E até já, voltamos no próximo ano com o próximo episódio da Greenlight Other Choice lives sobre a experiência humana e sobre como saborear a vida com mais simplicidade. O próximo episódio vai ser em inglês e depois o seguinte na semana a seguir já em português outra vez. Ok? Até já. Beijinhos, Ângela. Até já. Beijinhos. Tchau, tchau. Até já.